Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal e hoje eu estou num lugar muito especial. Estou aqui em Jerusalém, no Monte de Sião, no Muro das Lamentações. Este é um lugar que os judeus vêm orar e vêm clamar a bênção de Deus sobre a vida e sobre a nação deles. E por que, que é um lugar especial? Porque aqui eles levantam o seu clamor, levantam a sua oração para que Deus possa escutar e atender as suas petições. Onde que eu quero chegar? Nós estamos no outubro rosa, o mês onde que nós falamos, conscientizamos sobre a importância da prevenção com relação ao câncer de mama. E outro vídeo que eu postei falando da oração e fé da importância de ter fé na sua cura, em determinar a sua cura, então esse vídeo vem contra isso. É, neste mês eu desafio essas mulheres que estão em tratamento do câncer de mama a realmente ativarem a sua fé. Como esses homens vêm aqui neste muro orar, crendo que Deus escutará a sua oração, eu desafio você, mulher, que está no seu tratamento, siga as orientações do seu médico, siga o seu tratamento, sua químio, radioterapia, cirurgia, tudo que tiver que fazer, mas ative a sua fé também, porque eu tenho certeza que ela será um consolo e ela será um desafio, ela será um refrigério para a tua alma e ela realmente trará poder, o poder através da palavra, para que você possa ser curada e Deus possa te tratar por completo.